Paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade de São Paulo apresentaram a primeira reconstrução completa do cérebro de um dos dinossauros mais antigos que já habitou a Terra. O estudo foi publicado no periódico europeu, Journal of Anatomy. O estudo do cérebro de animais extintos ajuda a entender os seus hábitos comportamentais. O fóssil utilizado tem cerca de 233 milhões de anos e foi descoberto em 2015, no município de São João do Polese, pelo paleontólogo Rodrigo Tempemiller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o Kappa UFSM, e já passou por diversos estudos. Já apresentamos a anatomia, por exemplo, desse esqueleto, mas até o momento a gente ainda não tinha estudado o cérebro desse animal. Bom, como o cérebro é um tecido mole, não se preserva, o que a gente faz é tomografar o crânio do animal uh, e preencher as cavidades né, onde o cérebro deveria estar alojado para conseguir ter uma, uma, um molde de aproximadamente como ele seria. Então, como esse animal, né, esse esqueleto, estava muito bem preservado e incluía essa região que encapsula o cérebro, né, ela estava completa, Uh, foi possível reconstruir o cérebro completo utilizando tomografias computadorizadas. O dinossauro estudado se chama Buriolestes Schultz. Com base no esqueleto e na dentição, sabe-se que o animal tinha cerca de 1,5m de comprimento, pesava cerca de 6kg e que era carnívoro e bípede. Agora, né, no nosso novo estudo, a gente consegue levantar algumas informações adicionais a respeito do comportamento desse animal, por exemplo, uh, existe uma região do cerebelo que está relacionada com a capacidade de focar a visão, uh, então no buriolestes essa estrutura nessa né, região ela é muito desenvolvida, ela é bastante desenvolvida, por outro lado os bulbos olfatórios uh, que estão relacionados com a capacidade de sentir cheiro não são tão bem desenvolvidos, eles não são tão grandes. Uh, de modo, então, que é bem provável que o buriolestes caçasse mais uh, utilizando a visão e a capacidade de focar a visão uh, do que a capacidade de sentir cheiro. A pesquisa reforça a importância da paleontologia e dos fósseis do sul do Brasil. Uh, até esse estudo, não havia nenhum outro cérebro completo para um dinossauro tão antigo. Então, basicamente, tudo, né, ou quase tudo que a gente apresentou nesse estudo, era novidade. Então, a gente não conhecia muito a respeito do cérebro de dinossauros tão antigos. Então, isso é muito interessante e vai servir, então, né, esse espécie vai servir como base para outros estudos. Então, com essa descoberta, a gente consegue uh, criar, digamos assim, uh, um contexto evolutivo mais completo para os dinossauros, porque a gente tinha cérebros de dinossauros para idades mais recentes, mas não tinha nenhum cérebro tão completo para um dinossauro tão antigo.